Continuamos a apresentar os níveis de personalização de temas e falta-nos um dos um, métodos que consiste em criar um tema de raiz. O que vou fazer é uh, simplesmente copiar e colar uma, uma das pastas e uh, mudar-lhe o nome, chamando-lhe o tema raiz um, e vou abrir este tema... Eu não, não, não vou ter, não, não tenho lá nada, eu posso criar a estrutura que eu quiser. Como estão a ver, não tem qualquer ficheiro, qualquer lógica, mas podia criar novas, uh, que, imaginemos que eu vou precisar de templates, vou os scripts, vou ter o CSS, posso organizá-lo por pastas, como nós já vimos que é muito mais interessante. Mas o importante aqui vai ser mesmo mudar uh, já o nome do ficheiro, uh, para tema-raiz, editar o tema-raiz, e, um, e simplesmente tenho o meu novo tema a funcionar. Uh, basta aqui alterar os, uh, as descrições e o nome. É Drupal, não tem nenhum tema base, significa que é um tema que, vai, que é criado ali, que não tem qualquer hierarquia, é um tema que não tem ficheiro nenhum para o qual aponto o qual se vai inspirar é criado, tal como se diz de raiz. Nós vamos utilizar, de certa forma, este método. Uh, ao fazermos a conversão de um tema em, de H, HTML estático para Drupal. Evidentemente que aí o que vamos ter não é um é nada, é, são os fecheiros uh, HTML estático, do, do, do projeto HTML estático que vamos querer converter. E vamos ver uh, como é criar uh, este tema, e usar este processo, retirando vantagens uh, do sistema Drupal. Uh, o, que, o, o que eu recomendo que façam uh, quando estão, quando pretendem decidir o que fazer em termos de, de temas e de construção dos temas, é sempre pensarem... Uh, no tipo de aproveitamento que querem fazer de algum tema que exista, se ele em termos de layout, em termos de CSS, seja o que for, já vos traz e vos poupa trabalho, devem e podem usar perfeitamente a técnica do subtema, herdando essas características. Um, se esse projeto existe já dentro do, do, da instalação Drupal que estão a usar, um, e fizeram uma cópia total, não estão, digamos, a, a retirar partido dos overrides, basicamente estão a fazer, o, a usar o método clone, que não é o mais inteligente, portanto, devem fazer um balanço entre uh, aquilo que interessa aproveitar de outros temas, e se o que é para aproveitar justifica que esse tema base funcione, efetivamente, como um tema uh, de raiz, para que, um tema de raiz para o subtema, portanto, um inspirador para esse subtema, eh, poupando o trabalho. Eh, há muitos temas base de base para, para iniciar um projeto de theming, muito interessantes eh, no Drupal, como por exemplo o Zen, eh, que eh, podem utilizar e que eh, já vos dá grids, eh, inclusive ao poder trabalhar com SAS, etc e não têm que estar a implementar isso de raiz no vosso tema. E quando nós pensamos nesses aspectos, um, o, esta política de subtema é bastante interessante, porque é um tema que vai beber e buscar o mais interessante a um tema que já existe e me poupa trabalho nesse sentido, não, não me limitando depois no, no nível de personalização que eu possa dar ao meu subtema. E, grosso modo, são, e, são estas as soluções Drupal, graças sobretudo ao processo que nós vimos dos overrides e um, de toda esta possibilidade de um, dar a indicação ao Drupal de que existe algo mais específico a que ele deve dar prioridade em detrimento do mais genérico.